A 23 ª Expo Direto Cotrijal abriu as portas nesta segunda-feira, dia 6 de março de 2023. Isso mesmo, todos os caminhos do agro trazem você aqui para não Metoque, para conferir o que há de mais moderno, numa das mais tradicionais feiras do ramo agropecuário. O destaque desta manhã de segunda-feira foi a abertura oficial, que reuniu autoridades e lideranças do agronegócio. E o tema estiagem novamente fez parte da pauta principal. A é, expo direto é uma exposição de negócios, inicia às 18h, é, teve pila cólica, e aqui vem se buscar informação, vem se buscar desenvolvimento e vem se reivindicar soluções políticas não partidárias, mas políticas Graças graça, infelizmente, todas as entidades que compõem as nossas federações, as nossas organizações, têm um papel importante nesse trabalho de construção e defesa do nosso computador. Eu quero dizer para vocês que muita coisa é o número de visitantes deverá superar, o número de negócios vai ser muitos negócios realizados. Não vamos esquecer, ministro, nosso governador, o Rio Grande do Sul vive um momento muito crítico, clima! em quatro anos, três grandes frustrações. Nós precisamos, com apoio do Governo do Estado, com apoio do Governo Federal, nós já colocamos no ministro, gostaria que depois ele nos brindasse com algumas informações importantes, que o Rio Grande do Sul tem que ser olhado e dar sustentação aos produtores, com recursos, com um alongamento, com projetos, porque o Rio Grande do Sul sofre realmente essa questão da é estiagem. O destaque para a abertura oficial da feira ficou para a presença do ministro da Agricultura, Carlos Favaro, e também a presença do governador do estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Ambos listaram ações para amenizar os efeitos da estiagem junto aos agricultores do Rio Grande do Sul. Com um o momento difícil que a agropecuária gaúcha passa, em função da seca, das sucessivas secas, tomamos medidas importantes já é, que para minimizar esse impacto da ordem de 430 milhões de reais que o Banco Central também se sensibilize tecnicamente na redução de taxas de juros para que nós possamos oferecer linhas de crédito mais atrativas para enfrentar crises como essa que estamos passando aqui no Rio Grande do Sul. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, reforçou que a feira serve como palco para que essas reivindicações possam ter força junto às lideranças ligadas ao agro. A Direto é sinônimo de sucesso sempre, né? mesmo quando eventualmente a gente tem as dificuldades que um período de estiagem nos impõe, porque aqui, justamente, vão ser feitos os debates que nos ajudam a encontrar as melhores técnicas, as melhores experiências, a fonte de financiamento, a interação da academia, da universidade, da pesquisa com o produtor, com a indústria, com uh, os maquinários, tudo o que Uh, nessa grande cadeia produtiva uh, vai significar ganho de produtividade. Né? Então a Expo Direto é um ponto alto do nosso calendário para poder alavancar a nossa economia gaúcha. Eu tenho certeza que vai ser uma edição de grande sucesso. Fique por dentro do que acontece na Expo Direto aqui no portal AgroLink. Todas as informações, eventos, destaques, manchetes, você sabe. Acesse o AgroLink e obtenha mais detalhes sobre a 23 Expo Direto Cotrigel, que acontece de 6 a 10 de março em Não Me aqui